O colete é pra falando que vai ser campeão. Vai para isso, só tem fala. Não 2 a 0, Gico Johnny é só O Lala vai Sabe que eu não Já acabou contigo. feio, fudido. Cheio espinha. Cê não é meu amigo. Pode encarar Continua olhando pro chão Tu vai pra lá Não, oh, oh. oh. Na verdade, mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu parar no chão Tu vai ser a primeira vez, faz a para no chão Eu vou subir na minha vida oh. Isso aí é normal você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi É questão, mano, de saber meu lugar vou. Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda Tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de 2 a 0, sou a ponta lutador E as lutas nunca acabam em dois rounds Você tá que você é fraude Você sabe que eu o paude Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo o você é feio Eu quis cortar minha vez Mas é quatro vezes Você vai faz, cê sabe, eu posso também ter Pra você, e você conversa pelo visto, que não sabe contar. Pelo visto, é quase lotado, viado. Calma aí, que você já já vai tomar. Você é o meu pode quê? Meu maluco tá coletando a prova de bala. É Apolo, hoje cê vai pra bala. É. Hoje cê vai pra vala, Carreira solo Nesse mic pra matar o mala Tudo bem, né meu mano Nessa improvisação Charlie do bloco, bota do E Hoje eu te mato, separado do canão Baila, pega o canão, não, não, falo no capão redondo Vou no húmus, cria, no rolê Cê tá animado, na a correria e sigo o seu ombro. Você falou de mala Você tá de gracinha, maluqueu Hoje cê vai dentro da mochilinha Ei, ei, ei, ei, ei. Boa, bom, tudo bem, tudo bem. Ei, ei, vamos aí que você conta. Ei, tá, bom, bom, tudo bem. Mano. Demora um naquele vídeo. um aí. aí, essa.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 Aqui na minha frente. Você e esse cara agora eu vou falar Você se garante comigo que tem errada Te garanto viveu que vou te matar Eu entendi o seu verso Só que ficou no quase Porque se o Brunão não fica morto Você não passa pra próxima fase É, é por isso que eu mando bem Em cima essa batida Eu não tenho de partida Por isso que eu mando que eu sou com a sua vida eu passo pra próxima fase Porque o Brunão é um cara aqui que só fala Então vamos Vou gravar mais umas duzentas copas pra agora a rimas ser é repetida ah! Toda semana, meu rima não anima Toda semana, isso é não anima Boa de É, papai, bagulho louco Vamos lá Com vocês, Barulho para as rimas gigantes Uou! Vamos para a paz. E gostei de filiança, Que eu sei que tá pronta sem rede Porque você acha é que vai responder tudo que Eu tenho no pente? diferentemente disso Eu não tenho improviso, eu falo aquilo que eu quero Por isso mesmo eu Os quatro elementos diferentes Você não é os quatro diferentes Você não domina nem sua vertente uhum. Eu sou MC, palmas pro DJ em todos Combateu e a minha nunca que perdeu essa sua, você para que domina elemento Mas a verdade vem aqui no micro Os quatro elementos eu domino Eu sou a fada da rua a E é a de terra não precisa de grito não Porque agora o vim pra poder executar um vacilão Porque você sabe que a China é forte 11 repetida E suas quatro rimas foram longe Aê, crescer, eu também vou crescer Tá tudo o nível não vou deixar Aê, quem tá gravando é o vídeo Cê mata vacilão não Ele promete suicídio Cara de vacilação, meu mano, que eu sou incrível Pra aumentar, não é os aumentar A voz aumenta o nível Vou falar pra tu, meu mano, vai tomar no cu Já põe no caralho, vai comer um peixe cru ah, Eu vou comer um peixe cru Tá tudo bem, meu mano, eu vou da noite até a sul Mas eu sou japonês, o um MC Só que hoje nem é rodízio de peixe É rodízio de Se Sou MC Jones Se o Fico é seu, Geraldo vai ficar com fome Geraldo vai ficar com fome Aê, geral vai ficar com fome Já que você tá com um boto aqui, assim, meu mano, só não come Tudo bem, você tá reclamando, eu te ouço. Você não é um peixe, mas para no meu poço. Para de graça, vacilão Não te garante na função Tá achando que é bravando improvisado Peixe no bolso do bolso, não tem um mico nenhum dourado ah, que geral ouviu em todo o Brasil Meu mano, não desmerece que na batalha de viu Assim como você, eu também saí com os 10 mil E gastou tudo com crack Porque é tem um japonês Um japonês falsificado Não sei pra te chamaram, esse cara foi improvisado chamaram porque eu fiz por merecer Tá tudo bem, Jhonny, isso daí não vai acontecer Eu nunca sei com crack, nunca sei com cocaína Mas eu gastei meu tempo tendo que ouvir as suas rimas mas em 3, 2, 1, você é um que eu faço, no compasso, falo que eu vou te deixar em pedaço, cê tá ligado que seu combate sabe porque eu te chamei, não é porque é bom é porque tá em empate, eu não gosto de andar empatado, você sabe muito bem, tem muitos anos que eu tenho ganhado, por isso que eu tenho desafiado, eu quero saber o que você é, vai falar aí é, no é, improvisado, tá tranquilo então pra tá o live, Johnny vai acabar contigo E você vai ficar no quase sabe não No que hoje tu não escapa Fica tranquilo que eu te ganho hoje o Johnny desempata ah, Mas deixa só eu te falar Cante é, Deixa então eu começar Começar assim meu mano Começou acabado Hoje você vai voltar pra casa em pedaço ah, Tudo bem? animo vai baile Que tem fim pra cada um Pra eles fazer freestyle Eu vim arrancar teu braço Sasuke, como o pedido do Kai, toma o speed do Kai, estava o do Kai, toma o speed do Kai, estava o speed do Kai, estava o do Kai, estava o do Kai, estava o do Kai, estava o do Kai, o do Kai, estava o pedido do Kai, o do Kai, o do do do sabe que eu não me o vou te matar mais rápido que eu Você não conseguiu pensar, já vi que cê não tem habilidade. Rápido assim, não é só seu boneco, vem pela metade. Boneco ah! pela metade, sou verdadeiro. Pra ganhar rimo pela metade, mas eu sou MC inteiro. Aí já era, meu mano, eu yeah. quero só vozia. Yeah, tá então que Ele é MC inteiro. inteiro, agora tá perdido. Você é MC inteiro. Tá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 dele que... aqui.